2022 começou. Será mesmo que as coisas neste ano vão ser diferentes? Como as questões financeiras irão se comportar neste ano de 2022?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 Esse é o nosso terceiro ano do quadro de previsões anuais e eu gosto muito de fazer esse quadro porque a gente acaba observando ele como uma retrospectiva também, onde a gente olha para os quadros anteriores e percebe as tendências que eu previ acontecendo, fluindo e isso reforça ainda mais a importância de se trabalhar com oráculos e da gente poder nortear os nossos passos seguintes, observando um pouco mais o que o futuro nos reserva. Afinal de contas, as previsões oraculares funcionam exatamente para isso, para que a gente possa observar as tendências e as situações que podem acontecer ao longo do ano, prevenindo né, situações desejadas, fazendo com que a gente consiga se nortear melhor com relação aos nossos objetivos, fazer com que a gente possa particionar os nossos desejos em pequenos planos né, direcionais, então aí conquistar os nossos objetivos. Nesse vídeo eu vou falar sobre as energias tendenciosas para esse ano de 2022 e eu vou olhar com bastante atenção é, pontos muito importantes das nossas vidas, né não só de uma maneira é, para as energias gerais do ano, mas também é, com relação a, a coisas muito interessantes como a parte dos relacionamentos, a parte das questões financeiras e concretização de sonhos, amizade, entre outros. Outros pilares que são muito importantes para nossa realidade. Então, nesse vídeo eu vou estar tá falando sobre cada um desses pilares importantes e as tendências energéticas para esses pilares nesse ano de 2022. Mas antes de eu continuar, já deu para perceber que o conteúdo do canal é muito bom e pode sim ajudar você a melhorar a sua vida. Por isso, se inscreve para não perder nada do que eu trago por aqui. Deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia e ativa o sininho para receber todas as notificações em primeira mão. Uma coisa muito importante da gente relembrar e informar para quem nunca ouviu isso, é que quando a gente faz uma previsão, é, abrangente de tendências e situações que podem acabar acontecendo ao longo de um ano é, se esquece muito de dizer que todos nós somos também criaturas individuais e que embora existam movimentos propícios a acontecerem esses movimentos afetam cada um de uma maneira única e individual por isso mesmo que você observe todas as tendências gerais é muito importante que você também procure é, olhar para você você procure um oraculista você me procure para uma consulta particular para que você possa observar como essas tendências gerais vão atuar dentro da sua realidade, dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos, das suas questões familiares, afetivas, porque é exatamente isso. Às vezes um movimento que, que propõe ideias negativas ou complexas podem trazer para a sua realidade outras consequências. Sendo assim... É, eu quero que você tenha em mente a observação dessas tendências, mas não se esqueça de olhar também os movimentos únicos que podem e vão acontecer na sua vida como reflexo dessas energias gerais que vão estar rolando nesse ano de 2022. Por isso, você que me assiste e que ainda não fez a sua consulta particular, que não participou de nenhum quadro de previsão aqui no canal, onde eu respondo e falo mais atentamente sobre a sua vida, esse é o um momento. Momento, certo se você após esse vídeo observar as tendências e quiser conhecer um pouquinho mais quais são os movimentos da sua vida em particular é só você entrar em contato comigo pelo meu Instagram arroba Cedric Nightingale me mandando uma mensagem por direct e marcar sua consulta comigo aproveita que quem vier aqui do canal por esse vídeo tem um desconto exclusivo e vai ganhar um brinde certo em primeira mão então se você depois desse vídeo quiser saber melhor como todas as energias que estão sendo previstas aqui vão atuar na sua realidade, vem, entre em contato, marca sua consulta, porque vai ser muito legal te ajudar aí a conectar todos os pontos que são necessários para você realizar os seus objetivos nesse ano de 2022. A carta dessa mandala vai falar sobre a energia foco para esse ano de 2022. A carta que representa a energia geral para o ano de 2022 é o as de ouro. E assim como todos os As do tarô, ele representa a essência energética daquele naipe em específico. Nesse caso, o As de Ouros, ele fala sobre a essência do que é material, de tudo que envolve nossos sonhos, projetos, da parte financeira e de tudo que é palpável. Essa carta, ela traz para a realidade os nossos sonhos e os nossos objetivos. Esse ano vai estar tá focado exatamente nisso, vai estar tá focado na materialização das coisas coisas que nos interessam. Ela traz um aspecto muito positivo com relação às concretizações e ela fala muito sobre correr atrás dos objetivos no sentido de tornar real o que talvez nos anos anteriores não se concretizou. A gente sabe que durante essa pandemia houveram muitas perdas, principalmente em questões financeiras. É, empresas falindo, pessoas sendo demitidas, sonhos caindo por água abaixo. Nesse ano, como essa carta ela tem é, a direção do ano, né? Vem por essa carta. Ela vai trazer para a realidade uma facilidade é, de tornar as coisas palpáveis. Quando eu falo facilidade, eu falo talvez de oportunidades novas para você conseguir concretizar. Quando a gente fala facilidade, às vezes a pessoa acha que tipo vai bater alguém na sua porta com um cheque milionário ou simplesmente vai cair um negócio no seu colo e vai acontecer. Facilidades, quando o oráculo traz, ele fala sobre novas oportunidades, sobre pessoas que você vai conhecer ou situações que vão aparecer para você conseguir é, mover e virar o jogo ao seu favor. Então, a energia foco para esse ano é o As de Ouros e ela está falando nitidamente sobre materialização, sobre questões financeiras, sobre palpabilidade, realização de sonhos, projetos e coisas que são materiais. A segunda carta dessa mandala vai falar sobre as dificuldades e os aprendizados que a gente vai precisar ter ao longo desse ano, certo? E essa carta é o sete de copas. E o site de Copas, ele fala muito fortemente sobre as questões voltadas é, para a ansiedade e para movimentação. É uma carta que traz muitas possibilidades, ou seja, ela reforça a questão do Ais de Ouros, né, que fala sobre a concretização, ela reforça o movimento, ou seja, ela vai sim trazer possibilidades, porém dentro dessas possibilidades você vai ter que lidar com não saber imprevistos, questões novas e que talvez você nunca tenha visto. Então, para esse ano, para que você consiga os seus objetivos, você vai ter que lidar com o novo, com movimentos novos e até mesmo a busca de coisas novas, o que é bem interessante. Como a carta Foco Energético desse ano é o AIS de Ouros, e o sete de Copas vem como um desafio, esse desafio, ele é o desafio da inovação, é o desafio do movimento do novo. Então, se as coisas deram errado, se as coisas não funcionaram, é hora de você inventar uma nova saída. Se todas as portas e janelas se fecharam, eu pego uma marreta, eu quebro e faço uma porta nova, uma janela nova. E essa carta está falando exatamente disso. Então, o grande desafio para esse novo ano vai ser... É, de encontrar novas soluções, lidar com os imprevistos, lidar com a ansiedade de pensar assim, putz, era para ter acontecido no ano passado e eu já estou mais um ano correndo atrás disso. Respira, vamos aprender um pouquinho algo novo, vamos trazer alguma coisa inovadora. Essa carta também ela fala muito sobre o auspício né, de você trazer coisas de fora. Buscar possibilidades, buscar ideias, buscar visões que ainda não chegaram aqui no território onde você está. Observar coisas que estão vindo de outros lugares. Então, o maior desafio para esse ano, já que a energia-foco do ano é a concretização é a materialização, é o dinheiro, é você encontrar novas soluções, fazer novos movimentos, lidar com os imprevistos e lidar com aquilo que eu não sei. E isso é muito legal, porque essas coisas estão juntas, né? Para que a gente possa realmente concretizar um objetivo, a gente precisa entender sobre ele. E às vezes mais do que os outros que já entendem sobre aquilo também. Então trazer inovação, trazer personalidade, trazer diferença para dentro daquilo que eu quero desenvolver. Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, mas antes da gente continuar, eu quero te fazer um convite, me segue lá no Instagram, arroba Cedric Nightingale, e lá no Instagram tem outros conteúdos que você não encontra aqui, mas que complementam ainda mais o que você aprende por aqui. Então me segue no Instagram, arroba Cedric Nightingale, e me manda um direct pra gente conversar. A próxima carta da nossa mandala fala diretamente sobre a nossa questão financeira e sobre os nossos sonhos e projetos. Certo? E a carta que está ocupando este espaço é o Sete de Paus. E o Sete de Paus é muito, muito interessante também de estar aqui. Porque ele fala sobre a vontade sobre o desejo sobre o ímpeto daquilo que está dentro de mim e isso é muito legal porque depois a gente vir de é, um tempo muito sombrio né onde a gente se perdeu em tudo e em nós mesmos para que a gente possa realmente atingir os nossos objetivos a gente precisa entender o que verdadeiramente nós queremos e aí colocar para fora Toda a nossa força ou o que restou dessa força e com unhas e dentes correr atrás de conquistar esses objetivos. Doa quem doer. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente levantar a nossa cabeça depois de tomar muitos tombos. A gente acaba olhando e, e, e ficando meio anestesiado, achando que no final das contas tudo vai dar errado. E é aí que essa carta ela se apresenta. O sete de paus ele vai estar falando para você olhar para dentro do seu sonho, olhar para dentro do seu objetivo e buscar aquilo que realmente é muito, muito forte, tão forte quanto você respirar, certo? E aí, essa força ela vai ser tão grande, e às vezes até a raiva e a frustração acabam alimentando o desejo de eu preciso e eu vou conquistar isso. E eu acho que a força maior dessa carta, não só de encontrar em você é, o objetivo, né, aquilo que toca a sua alma para ser realizado nas questões financeiras, seja conseguir o cargo dos seus sonhos, abrir a sua empresa, é, enfim, seja qual for é, a materialização que você deseja atingir, porque essa casa fala sobre isso, você tem que olhar para dentro de você e encontrar a verdade. Uma verdade tão poderosa que não importa quem esteja no seu caminho, você vai tirar da sua frente e vai atingir o seu objetivo. Cortem as cabeças, derrubem as pessoas, sejam pinos de boliche, mas você vai passar por cima, feito um trator e vai conquistar aquilo, porque você não tem que pedir, você pega porque é teu, entende? Essa carta é muito forte com relação a isso, e a gente também tem que linkar novamente ao objetivo do ano, que fala sobre concretização e materialização, então a gente tem o um objetivo né, ali em cima, o desafio de aprender alguma coisa nova com o set, também a gente tem um outro set aqui, e esse site está falando e reforçando essa ideia de olhar para dentro, encontrar a verdade, encontrar o desejo, encontrar aquilo que fala sobre sua alma e que você quer conquistar de verdade e passar por cima, seja de quem for, para alcançar esse objetivo. Outro conselho também dentro dessa carta, com relação a isso ainda, de conquistar objetivos, é sobre você observar seus tombos, os erros que você cometeu, para não cometer eles de novo. Então... É utilizar das situações que você já passou na vida para poder subir mais um degrau porque já tem experiência com relação àquilo, então aquele erro eu não vou cometer de novo. A próxima carta dessa mandala vai falar sobre as questões afetivas e sobre os auspícios relacionados ao amor e é tudo que a gente quer de romântico para esse novo ano. <risos> E a carta que está nessa posição aqui é o Seis de Espadas. E no Seis de Espadas, a gente tem algumas coisinhas também bem legais a serem observadas. Nessa carta. A gente pode ver um homem num bote, ele tá remando com muita dificuldade, enquanto esse bote tem é, várias espadas fincadas nele. E se esse cara, no meio desse caminho, tirasse uma das espadas, o que iria acontecer? Iria encher de água e o bote iria afundar. Essa carta, ela tá falando, principalmente por estar nas questões afetivas desse ano, sobre o que a gente carrega. Existem coisas que a gente carrega porque a gente ainda não está preparado para poder tirar e jogar fora. Pode ser que se a gente tirar dali naquele momento, seja igual o bote, vai encher de água e a gente vai afundar. Porque a gente ainda não sabe lidar com aquilo. Então, eu estou falando das emoções, tô falando dos medos, dos traumas, das inseguranças e daquilo que a gente carrega com a gente... É, e que a gente ainda não está pronto para largar ou ainda não sabe como enfrentar é, e mudar a situação. Então, você está remando na sua vida, o seu barco está pesado, mas você ainda não sabe muito bem o que fazer com aquela situação. Estando dentro dos relacionamentos, a gente pode observar duas coisas. A primeira observação é para aquelas pessoas que já têm um relacionamento, que já são casadas, já têm um namoro há algum tempo. E a observação que essa carta traz aqui é a relação com é, as questões que nós guardamos. As problemáticas, as insatisfações... É, aquilo que a gente não está falando para o outro sobre o nosso relacionamento, sobre o que a gente tem sentido, tem pensado. Melhorar as questões de diálogo são muito importantes. Também, neste caso, é, procurar não colocar no outro os nossos medos, traumas, frustrações, coisas que a gente viveu em outras relações, é, para que... É, a gente não sobrecarregue o outro com coisas que não tem relação com ele, mas tem relação direta com o que nós sentimos. Lembra que é aquela questão do barco, né? Então, assim, é, tá na hora de você que já tem uma relação, observar aquilo que tá fazendo com que o barco fique pesado. E passe a dialogar sobre isso para que possa melhorar. Caso seja um problema recorrente, onde você já tentou mais de uma vez falar sobre ele e não foi ouvido, ouvida, é bom procurar é, uma terapia, seja em casal ou solitária, para que você possa encontrar ferramentas para poder melhorar a sua relação e ela acabar é, se, se ajeitando, né? acabar ficando mais leve ou então... É, evitando problemas futuros, né? Para então evitar problemas futuros, isso é muito importante, tá? E para você, aí do outro lado, que tá buscando amor, que tá querendo alguém para esse novo ano. Essa carta ela também está falando sobre as suas questões, sobre aquilo que você carrega com você, sobre as expectativas, sobre as coisas que você já vivenciou. E muitas vezes está colocando no outro essas questões, né? Então, não é uma carta necessariamente que vai falar assim, olha, vai aparecer uma pessoa na sua vida, nossa, meu Deus, até porque... É, eu não costumo trabalhar desse jeito. Eu prefiro que você... É, compreenda as questões que te impedem de ter uma relação saudável ou de encontrar uma relação saudável, e neste caso são suas questões é, internas, aquilo que você já viveu, aquilo que você já experienciou, aquilo que você já passou, os seus medos, os seus traumas, as suas frustrações que talvez você esteja colocando em demasia, em excesso nas pessoas que aparecem dentro da sua relação. Tá? Então essa, é, essa tendência para esse novo ano fala para a gente observar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente já viveu, os nossos medos, dores e frustrações, aquilo que torna o nosso barco pesado, porque pensa assim... Você está navegando aí com o seu barco pesado. Aí entra uma pessoa nova nesse barco, o que, que vai acontecer? Ela vai pesar ainda mais o barco. Então pode ser que ele afunde logo de uma vez. Então o que você precisa fazer é tratar esses medos, tratar, tratar essas frustrações, tratar essas dores e coisas que estão fazendo o seu barco ficar pesado. Tapar os buraquinhos para que ele não tenha problemas, para que ele esteja tranquilo, para que uma outra pessoa possa entrar. E aí vocês conseguirem navegar aí para onde vocês quiserem ir, certo? Antes da gente continuar, eu quero te fazer um convite. A partir de agora, você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis, como, por exemplo, o selo de verificação de membro, que faz com que você é, possa ser notado nas minhas lives aqui, principalmente nas lives de tarô, onde eu posso responder suas perguntas, passar você na frente dos demais. Você também pode fazer parte do nosso grupo secreto, a Revoada Rouxinol onde a gente conversa sobre magia espiritualidade e a gente realiza juntos rituais muito legais. Ou até mesmo fazer parte do meu grupo de estudos e direcionamento mágico, que é o Círculo Roussinol, certo? Então se você tem interesse em participar, em desenvolver seu lado mágico, ainda mais aqui embaixo, do lado do botão em cima, você tem um botãozinho escrito Seja Membro. É só você selecionar a categoria que melhora e se encaixe na sua realidade e fazer parte aqui da nossa revoada. Então, desce aqui embaixo, do lado do inscreva-se, seleciona essa categoria e vem fazer parte da nossa revoada. A próxima carta é, que a gente vai estar tá tirando nessa mandala é a carta que representa a nossa família e as questões familiares. E essa carta é a carta do Sol. É uma carta muito positiva comparada às cartas que saíram no ano passado e no ano retrasado. A Carta do Sol, ela traz aí uma completude maior com relação à nossa família. Ela fala sobre é, um equilíbrio, vamos dizer assim, é, um brilho maior, um aconchego com relação às questões familiares. Pode ser que para aquelas pessoas que tenham famílias onde tem, tem questões muito voltadas à desestrutura, né, pais ou mães que são ausentes... É, ou questões assim que possam ser traumáticas, você conseguir encontrar aí uma luminosidade, uma outra coisa que te represente família, o que se encaixe dentro desses valores. Para as pessoas que também tiveram algum desentendimento com seus familiares, mas eles foram familiares presentes, estiveram sempre lá, pode ser que vocês consigam se alinhar. O legal dessa carta com relação à família e que eu vejo, que eu sinto, é que vai existir talvez um esforço muito maior da parte familiar, de compreender um pouquinho mais quem é você. Pode ser que você também possa contar um pouquinho mais com a sua família, comparado aos outros anos, mas é uma carta de completude. Seja para aquelas pessoas que não têm necessariamente uma família tradicional, né? uma família, enfim, é, que é vulgo tradicional, ou para aquelas pessoas é, que já perderam algum ente, ou até mesmo para aquelas pessoas que têm algum desentendimento familiar, essas coisas de alguma maneira vão se encaixar nesse novo ano, seja com a entrada de pessoas novas na sua vida, ou é, até mesmo a reconciliação e o reintegramento das próprias pessoas da sua família que talvez estivessem de alguma maneira desconexas, mas é uma carta muito positiva, certo? E fala muito de um movimento do outro lado, de talvez olhar um pouco mais, compreender, aprender, mudar, certo? Acredito que teremos movimentos muito novos e peculiares com relação às questões familiares. A Carta do Sol traz muito essa renovação. A próxima carta que eu trago aqui para vocês está na casa das amizades, da casa, enfim, das relações interpessoais. E essa carta é o oito de copas. E o oito de copas, ele fala muito sobre resiliência, o que é bem legal, né? Pensa assim, a gente teve um ano... É, dois anos praticamente, onde a pandemia foi muito pesada para todo mundo E obrigou que todas as pessoas estivessem em casa Essa carta fala sobre exatamente isso A gente colher esse fruto da solidão Do estar sozinho Do se distanciar das pessoas que estavam dentro normalmente dos nossos ciclos É uma carta de olhar para dentro Então muito provavelmente você tenha observado, percebido Que algumas pessoas, elas nunca fizeram parte da sua vida elas estavam ali, parecia que elas estavam na sua vida, mas que na verdade talvez elas não tivessem na sua vida. Essa carta na casa das relações interpessoais, elas falam muito mais sobre trabalhar consigo mesmo, as relações internas e, e começar a observar mesmo quem esteve com você, quem te fez falta, por que te fez falta, quem... De alguma maneira você achava que era alguma coisa importante, mas se mostrou o contrário. É uma carta de análise e de, de reconstrução desses nossos ciclos é, internos. É uma carta de avaliar aquilo que realmente tem valor para você. Vejo que pelo menos no início do ano vai ser muito voltado ainda para você, de você entender essas questões. Talvez você aí do outro lado não se sinta muito afim de criar é, proximidade de novo, você ainda vai estar dentro da, da sua bolha. Porém, é, a partir né, da, da metade para o final do ano, você vai começar a desenvolver laços mais fortes com algumas pessoas e pode ser até que você tenha novas amizades. Pessoas que você não esperava que vão surgir dentro da sua vida para somar de verdade. Ou seja, é o um momento de, de olhar para dentro e de começar a separar o joio do trigo. Essas são as previsões, as tendências energéticas para esse novo ano. É muito importante que você aí do outro lado não se esqueça que nós somos pessoas únicas. Então, embora a gente tenha, sim, movimentos muito marcados que o Tarot está trazendo para cada uma dessas áreas importantes da nossa vida, elas vão refletir de maneira diferente e individual em cada um de nós. Porque a gente tem questões pessoais, né? a gente tem vivências pessoais extremamente diferentes uns dos outros, onde esses pontos energéticos vão nos tocar e, consecutivamente, né, aquilo vai gerar uma reação. Então, toda ação tem uma reação. Então, essa energia geral vai causar reações diferentes em cada um de nós. Por isso, é muito importante que se você, do outro lado, quer organizar a sua vida, você venha fazer um atendimento particular comigo, para a gente poder Observar aí como vão ser essas questões voltadas exclusivamente para você, como essa previsão anual vai refletir diretamente com o seu eu, com, as, com seus planos, com o seu, seu emocional e com tudo aquilo que é importante para você, certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender tudo que veio aqui. Espero que seja um ótimo ano para vocês. Um ano de 2022, com coisas novas, metas novas e novas. Enfim, possibilidades para que você possa se sentir cada vez mais completo, completa. É, nesse universo que deve ser um universo de realização e felicidade, certo? Qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aqui embaixo nos comentários. Ou entre em contato comigo lá pelo Instagram, arrobacedraknightlil.com